Olá, vamos viver bem a quaresma? Faça este propósito vivendo a sugestão de prática espiritual para hoje. Reconhecer os sucessos e qualidades do outro sem beijar, apenas elogiar. Compartilhe com os seus amigos e também os seus familiares e tenha uma Santa Quaresma. Deus te abençoe.